O investimento previsto nas obras do sétimo piso e que foi ontem autorizado pelo Conselho de Ministros é de 5,4 milhões de euros mais IVA. Uh, nem todos os pisos têm a mesma necessidade de obras e ao longo da legislatura o investimento global estimado será de 40 milhões de euros. As primeiras áreas governativas que se transferirão para este edifício serão o Ministério da Habitação, Infraestruturas, Economia e Mar, Coesão Territorial, Agricultura, Alimentação e Ambiente e Ação Climática. Estes são aqueles que uh, temos por garantido que nesta primeira fase poderão uh, fazer essa passagem um, e depois os restantes ministérios terão necessariamente fases subsequentes do ponto de vista das áreas governativas que neste momento hum não estão incluídas neste processo. Temos o caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também pelas características próprias de representação que normalmente ocupam e que permanecerão nos edifícios que atualmente ocupam. O Ministério da Defesa Nacional, que tem uh, um trabalho em curso também de reorganização dos seus edifícios, mas que não passa uh, pela transferência para este edifício, e o Ministério das Finanças. Estes são os três ministérios que não estão prevista, neste momento, a passagem para este edifício, o que não quer dizer que do ponto de vista do espaço isso não não seja possível ou não venha a ser possível, mas esta é a decisão que neste momento, na qual neste momento trabalhamos. Queria acrescentar que isso naturalmente não significa que o espaço que o primeiro-ministro ocupa em São Bento não deixe de existir. É um espaço importante de receção de entidades internacionais, mas o primeiro-ministro terá neste edifício também o seu gabinete de de trabalho. Excluindo a cultura gesto Todo o restante edifício ficará a património eh, do Estado e, portanto, eh, a Caixa Geral de Depósitos encontrará outras eh, soluções para, o seu, eh, para, a, para a sua utilização distintas desta, o que significa que todos os equipamentos deste edifício passarão a ser de utilização pública eh, e, nomeadamente, também dos serviços sociais da administração pública, que, passa, que são uma das entidades que passará eh, a ocupar naturalmente este, este edifício.